E aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim apresentar para vocês o projeto Hub City. Basicamente um lugar virtual, onde você pode fazer o seu próprio clube de futebol, além de estádios e etc. Então você pode jogar futebol com seus amigos virtuais. E obviamente o mais legal, você pode obter lucros com isso, sendo titular de ativos ou gerenciando uma equipe. Você pode comprar imóveis virtuais, você pode ser dono de um time e fazer o seu time ganhar mega torneios. Você pode comprar imóveis virtuais, ser dono do seu próprio time e fazer seu time ganhar meta torneios. Aqui temos o um site do projeto, lembrando que o projeto ainda está no início, então vocês podem ver aqui no Hub City que ainda tem a parte de Home, é, Buy Hub, Play, Marketing, tudo isso, Está em breve, né, coming soon, ou seja, ainda vai estar chegando isso. Então, qual que é a ideia aqui do vídeo? Vocês estarem se preparando, tá? Já estarem acompanhando o projeto, que vai ser lançado dia 15, tá? Então, o projeto vai ser lançado dia 15, ou seja, eu não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas a ideia é você já ir acompanhando antes de lançar, já fica de olho no projeto, todos os links vão estar aí embaixo, já fica aí preparado, porque o projeto tem muito potencial. E, cara, a gente sabe que futebol, tem, mano, muitos amantes de futebol pelo mundo, eu, cara, amo futebol, tá ligado? E assim, cara, muitas empresas falharam em entregar uma boa experiência, tá ligado? Com futebol às vezes a gente, como fã de futebol, a gente fica limitado a apenas assistir futebol, né? E a Hub City veio para mudar isso, tá? Fazendo nós, né, amantes do futebol, nos encontrarmos no metaverso. Olha só que sensacional! Então eles estão construindo essa experiência totalmente imersiva no universo blockchain, né, para ter segurança e com tudo o cara que tem direito, criptomoedas, NFT, smart contracts... Então, cara, imagina que legal, né, você ter o seu lugar virtual, onde você pode ter seu próprio clube, estádios, jogar futebol com seus amigos na cidade virtual, vai ser muito bacana. E antes da gente continuar, lembrando que esse vídeo não é uma dica de investimento, tá, isenção de responsabilidade, tá, então aqui fala dos riscos e tudo mais, tá, galera, que a gente sabe, tem que saber, né, que tem. Bom, aqui também nessa parte do IT Paper que eu posso deixar embaixo pra vocês, a gente tem a visão geral do mercado, é muito importante, presta atenção, olha, o mercado de ativos digitais é estimado em quase um trilhão e tá em rápido crescimento, ele recebeu incrementos que, impressionar avanços tecnológicos nesses setores graças à introdução de aplicativos descentralizados, né, que são os DEPs. Então a demanda por realidade virtual impulsionada por avanços em tecnologia, como a realidade aumentada, né, que é o AR, né, ou realidade virtual VR e realidade mista MR, também desempenhou um papel no crescimento. Então avanços dessas tecnologias estão compondo uma infraestrutura de base para sustentar a ideia de um metaverso, então que seria uma internet do próximo nível onde as pessoas podem vivenciar lugares, carregar bens e transitar entre experiências imersivas nesse universo digital. Já por outro lado, lado estima-se que a indústria do esporte ultrapasse uma marca de 500 bilhões, levando uma conta que existe mais de 3 milhões de fãs de futebol em todo o mundo. A realidade virtual no mundo já tem um tamanho de mercado da indústria de jogos de 1.1 bilhão em movimento em 2020, e o mercado está projetado para saltar para 53,44 bilhões até 2028, com uma taxa de crescimento de 31,4% no período de 2021 a 2028. Então cara, simplesmente junta dois mercados sensacionais que é o mercado de realidade aumentada realidade virtual com o mercado de esportes o mercado de futebol não tem como dar erro entendeu então uma parte bem legal aqui é a parte das lands, né? que é um lote digital no universo Hub os usuários utilizam para promover experiências digitais extrair renda e também se divertir cada Lend é um token erc 721 exclusivo e não fungível na blockchain Ethereum então é um total de 10 mil Lends que estarão disponíveis as terras são fragmentadas com múltiplos usuários podendo se organizar e hierarquicamente de acordo com suas posses para assumir renda e encargos de sua propriedade dentro da cidade de Hub. Então imagina você ganhar dinheiro com uma terra, né? Um terreno, mas sem ser na vida real, cara. Num metaverso. Essa que é a possibilidade que a Hub City está proporcionando. Muito bacana, né? Também é uma coisa que vocês sabem que eu gosto muito, que a gente traz aqui no canal Mercado NFT. que então, eles vão ter o próprio NFT Marketplace, que é o um Marketplace que é o local ideal para você negociar e gerenciar todos os seus ativos descentralizados e on-chain. Então, o Marketplace permite você vender seus imóveis e ativos, por exemplo, comprar o Hub, né? Ativos e terrenos. Além de transferir seus ativos para outro usuário. Então, basicamente, três pontos, né? que o Marketplace permite vender seus próprios ativos, comprar hub, ativos e terrenos também você pode transferir seus ativos para outro usuário, tá? Inclusive, como vocês estão vendo aqui, tem alguns vídeos mostrando né, um pouquinho do mercado NFT, olha só que bacana, muito bem feito, né? Aqui um pouquinho do token deles, né? O Hub, que é um token ERC20, construído na blockchain Ethereum e é o principal token de utilidade e moeda do sistema Hub City. Também é um token de governança, como tal, o Hub será necessário para a compra e venda dos tokens não fungíveis, que são as NFTs como lentes e os Assets no mercado. Você também precisará manter o Hub para participar da governança desse universo de Digital. Aqui também a gente vê um pouquinho dos ativos da cidade de Hub, então presta bastante atenção agora, tá? Então teremos, por exemplo, os NFTs, que vai ser os Avatar, né? E basicamente o um Avatar é diferente de jogadores comum, pois a habilidade e a pontuação de desempenho do NFT player permanecem estáveis. Além disso, não há limites de temporada para NFT players. Isso significa que, se você possuir o NFT player, sempre pode usar esse jogador em seu elenco. Esse é um grande benefício para os usuários evitarem gastar tempo e dinheiro para manter os jogadores em alto nível. Também tem um jogador NFT, que é um jogador que é um dos bens essenciais no Soccer City. Os usuários podem criar, desenvolver jogadores de futebol e começar a participar de torneios após ter um centro de treinamento. Então os jogadores são criados com zero pontuação de habilidade e desempenho e os usuários poderão desenvolver jogadores explorando a melhoria das habilidades dos atletas e obter mais desempenho de equipe. Aqui fala dos terrenos, né? NFT, que são as lentes, né? Que é o principal ativo, pois os usuários podem comprar terrenos para construir seu clube de futebol ou criar um negócio em seu terreno em vez de um clube. Os usuários também podem comprar diferentes negócios e começar a ganhar tokens. Que é sensacional isso, né? Os usuários também podem vender seus terrenos no Marketplace sempre que quiserem e os usuários são livres para definir o preço da terra. Aqui fala dos estádios né, NFT que fornecem renda passiva aos seus titulares na cidade de Hub e haverá um limite no número dos estádios, então se você tem um estádio vai ser um desafio. Os usuários podem alugar o estádio para proprietários de clubes e organizadores de eventos, além do dono do estádio poder explorar várias maneiras de obter um retorno com sua propriedade. E aqui fala novamente do token Hub, né? ERC20, que vai ser usado como alta padrão de usuários para padronizar suas trocas e promover a intermediação monetária dentro do universo Hub City. Bom, aqui também a gente tem um pouquinho do tokenomics, né? Então, basicamente, vai ser fornecido três rodadas de cron sale, a comunidade de forma democrática e com valores limitados por participante. Então, temos a parte de reservas, tá? o objetivo das reservas é manter fundos para alimentar a economia de recompensas e incentivos do Hub City, a parte da equipe, que é uma distribuição de tokens para os desenvolvedores e colaboradores, com um período de bloqueio de dois anos, 24 meses, uma parte da comunidade, que também, é aos stakeholders, né que terá um período de bloqueio também de 24 meses, e os airdrops de tokens, que acontecerão estrategicamente na fase de lançamento do universo Hub. Além disso, a gente tem a distribuição inicial do token, onde 38% é alocado para Crown Sale, 25% reservas, 18% é para equipe e colaboradores iniciais, 17% é destinado à comunidade de parceiros, e 2% vai ser o airdrop. Sobre o roteiro, né, basicamente aqui agora, 22 de outubro, é o começo das primeiras redes sociais, o trailer oficial, lançamento oficial da plataforma e a apresentação da paper. Agora chegando dia 15 de outubro, como eu falei pra vocês, por isso que já tem que ficar atento no projeto, né, esse vídeo é para isso, né? Dia 15 você vai ter o oferta inicial do token e os primeiros lances para apoiadores da comunidade, então presta atenção para você aproveitar o projeto no início que tem muito potencial. Em novembro tem atualizações da comunidade e transferência de token entre jogadores. Depois de 2023 no primeiro trimestre, anúncio do mapa oficial, primeiro lançamento aéreo e começo das parcerias. Em 2023 no segundo e terceiro trimestre, novos idiomas, novo trailer, apresentação dos primeiros NFTs oficiais. No quarto trimestre de 2023, apresentação das primeiras terras e a primeira rodada de vendas de terrenos privada. Agora em 2024, olha só: primeiro lançamento aéreo de terras e segunda rodada de vendas, né? Terrenos públicos. Segundo e terceiro trimestre de 2024, transferência de terreno entre jogadores teste privado do hub no metaverso, teste público do hub metaverso e jogadores, chat, voz e outros. E no final de 2024, além da terceira rodada de venda de terrenos público, a nova versão de teste público do metaverso do hub. Também a versão alfa privada do game maker e a versão alfa pública do game maker. Agora em 2025, no primeiro trimestre, novos jogadores, personalização do skin, primeiro evento privado play to earn e o primeiro evento play to earn público. E no segundo trimestre de 2025, lançamento oficial do game maker, lançamento da terra do usuário e modo multijogador do game maker. E em 2026, é, finalizando aqui o roteiro inicial com a disponibilidade em diferentes plataformas, ou seja, eles têm uma visão de longo prazo aqui, cara, começando agora em 2022 e até 2026, né? Então isso é, mostra que eles querem durar bastante no mercado. Para finalizar, temos as redes sociais do, do projeto, com a Metaverso aqui no Telegram, com 10 mil inscritos, isso é muito bom, um número bem bacana, mostra que tem bastante gente apoiando o projeto, bastante gente interessada e pesquisando do projeto. Temos também aqui o Twitter, né? Bastante seguidores também, 4 mil seguidores, e aqui é legal porque tem diversos diversas imagens e vídeos do projeto. Isso eu achei muito legal, porque mostra que o projeto, cara, tá fazendo um bom trabalho, tá? São vídeos bem feitos, é, trailers bem feitos, imagens bem feitas, isso mostra o um investimento no projeto. Né? mostra o projeto sendo realmente feito, né? E é basicamente isso, galera pra finalizar, lembrando que o vídeo não é uma dica de investimento, mas é um projeto muito bacana e eu acho que tem muito potencial por ter a ver com metaverso e futebol dois mercados, como eu falei, bilionários, aí, gigantes então tem tudo pro projeto dar certo se eles fazerem tudo bonitinho, eu espero que vai dar tudo certo, fechou? Lembrando que dia 15 aí já deve estar no ar, então já fica atento, esse vídeo foi pra isso, pra você ficar atento já olha aí tudo aí embaixo, os links pra ficar atento no projeto, pra quando chegar o dia você já pegar o início do projeto, que tem muito potencial de valorização, fechou? Vou ficando por aqui, galera, valeu e até a próxima!